Louvai Deus, ó criatura Louvai Deus que nos criou Louvai Deus, ó céu, ó estrelas Louvai Deus, nosso Senhor Exaltai-o e bem-dizei-o Com alegria e com amor Exaltai-o e bem-dizei-o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 Jejuam com frequência e fazem orações Mas os teus discípulos comem e bebem Jesus, porém, lhes disse Os convidados de um casamento podem fazer jejum Enquanto o noivo está com eles Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então naqueles dias eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Deus que nos criou, também sonhou para nós um projeto de amor. E o próprio Jesus participa desta criação junto com o Pai e o Espírito Santo. Deus Pai, Criador, que tem a companhia de Jesus, porque são as três pessoas que formam o mesmo Deus junto com o Espírito Santo. Esse Deus vem até nós, se faz gente, se revela, fala a nós... Agora já não são mais os profetas quem nos falam, mas é o próprio Deus, o Filho de Deus, também Deus, Jesus Cristo. E hoje o Senhor nos convida a uma renovação interior. No mundo de tantas exterioridades como o nosso, esse apelo é urgente, buscar a vida interior de espiritualidade. Isso não quer dizer... Fechar-se em si mesmo. É sim, descobrir a presença de Deus que nos habita, para que haja a abertura também ao próximo. E essa abertura só acontece quando nós nos abrimos ao novo de Deus. Os fariseus são aqueles que estão muito ancorados ao ritualismo e às práticas que agora foram esvaziadas por eles. E eles estão tão apegados a isso, achando que é assim que eles estão cumprindo a palavra, que eles se tornam acusadores. Desde o domingo nós ouvimos os fariseus repreendendo Jesus como eles fossem senhores da verdade e do saber. Em qual momento nós vemos os mestres da lei conhecedores dessa palavra, que tinham a capacidade de reconhecer nas profecias, o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, tudo aquilo que havia sido dito agora, debaixo dos olhos deles, e ficam mais uma vez tentando desbancar Jesus. Hoje eles chamam a atenção de Jesus porque os discípulos não jejuam. Dias atrás foi porque os discípulos não lavavam as mãos devidamente. É interessante, quem não se ocupa do amor vai se preocupar com coisas exteriores. E é isso que acontece com esses homens que agora condenam os discípulos porque eles não jejuam. Jesus não está dizendo que o jejum caiu em desuso. Jesus não está dizendo que o jejum não seja necessário. Mas Jesus está dizendo que é preciso que desfrutem da presença dele. E ele fala, acaso alguém faz jejum quando está numa festa junto com o noivo? Quem é o noivo da humanidade? É Jesus, ele que desposou agora. A humanidade nesta união entre o céu e a terra. Que é o próprio Cristo, Deus vindo a nós como homem para nos elevar também ao Pai. Jesus fala deste jejum que para aqueles homens tinha se tornado vaidade. O jejum tem sim um aspecto de disciplina porque nos ajuda a trabalhar a, a nossa humanidade no nosso corpo, nas nossas vontades. Se nós somos capazes de regrar isso, nós somos capazes também de nos desenvolver espiritualmente. O jejum não pode ser uma prática de castigo ao corpo, como alguns compreenderam de forma errada em outros tempos. Nem mesmo o jejum pode ser uma maneira de comprar a Deus como se através dele, nós infalivelmente conseguíssemos algo de Deus, não é? Não, o jejum é uma atitude de humildade. Senhor, eu necessito de Ti. E nesse instante eu me esvazio para me encher da Tua graça. Esse é o sentido do jejum. Mas aquele que era o autor da graça estava com eles. E os apóstolos agora são acusados... Simplesmente porque estão na presença do mestre, ouvindo a sua palavra, convivendo com ele. O Senhor fala por meio de parábolas, justamente para que através dessas metáforas, o povo simples possa entender. E também aqueles homens endurecidos, os mestres da lei, na sua inteligência, têm uma capacidade de olhar para si mesmos. Jesus fala, então, da roupa com o remendo que não lhe cabe. Não tem como misturar, não é? Tecido velho com tecido novo. Chega uma hora que o novo vai repuxar o velho e tudo se perde. Ele fala dos odres também, que eram aqueles recipientes de couro, nos quais se colocava ou água ou vinho, que quando envelhecidos se tornavam ressecados. E se você pusesse vinho novo ali... Com a fermentação, estourava, não suportava. Jesus fala de um olhar para o interior, falando de uma mudança de mentalidade, de conversão. Não é possível acolher a boa notícia, a boa nova que é o Evangelho, a palavra de Deus que o próprio Senhor nos comunica, com o um coração ainda envelhecido, como aquele Odre velho, como aquela roupa velha, chega uma hora em que aquela pseudo postura de santidade, ou seja, aquela falsa imagem de santidade, cai, não suporta. É preciso renovação interior. E nós vemos na pessoa de São Gregório Magno, este grande homem, de uma personalidade forte sim, mas de um amor forte também pelos mais empobrecidos. Nós temos diversas personalidades no mundo, né? pessoas afáveis, pessoas também firmes e determinadas. O mundo precisa de todas elas, mas o mundo precisa de amor em todos esses perfis, essas maneiras de ser, como somos tão diferentes uns dos outros. Deus não chamou apenas João, aquele que deita ali, do peito de Jesus, né, para ouvir o seu coração. Jesus chamou também outros homens de diferentes modos, porque ele sabia que cada um deles poderia oferecer o seu melhor e cada um deles estava disposto a renovar-se. E aí está a verdadeira conversão, meus irmãos e minhas irmãs. Falar de santidade é falar de uma mentalidade nova, de quem é ético, de quem não compactua com a mentira, não passa a mentira à frente de quem olha para a necessidade real do irmão, de quem ora, de quem jejua, sem dúvida nenhuma, e principalmente naqueles momentos mais necessários, como também os apóstolos vão jejuar depois, mas acima de tudo, de quem ama. Que nós, a partir desta palavra de Deus, possamos permanecer com o Senhor. Não estejamos do lado dos acusadores que se distraem com as suas acusações e acabam perdendo o contato com o próprio Jesus, o noivo que está diante deles. Nos abramos a esta palavra que remexe o nosso coração, que nos provoca. E a esse plano de Deus que às vezes permite muitas coisas na nossa vida, que parecem que agora são uma grande bagunça e parece que a minha fé não foi capaz de sustentar as coisas que se perderam agora das minhas mãos, mas no plano de Deus aquelas coisas que parecem que fugiram do nosso controle são uma maneira de nós reconhecermos que é Deus que precisa estar no controle e que Ele quer reorganizar a nossa vida com um novo que provém do seu Espírito, que é este vinho novo da sua palavra que quer realmente nos restaurar, nos refazer interiormente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.